Fala aí galera, passando aqui rapidinho, fazendo esse vídeo aqui para você, para te dar uma dica super especial, mas é uma dica ótima que eu descobri, né? E compartilhei quase agora aqui com o um aluno do curso online, e essa dica é especialmente para você que já é meu aluno do curso online, tá? O Júnior César, ele está fazendo uma super oferta no curso dele. Quem é Júnior César? O Júnior César, ele é um instrutor... De porcelanato líquido e ele tem um curso viver de resina né onde tem seis cursos que ele está vendendo pelo preço de um seis cursos pelo preço de um vem cá a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês melhores informações esse aqui pessoal é o júnior césar da tá? ele é o instrutor do curso um cara que tem muita um profissional com muitos anos aí de mercado um profissional gabaritado tá? Ele, ele ele fez uma promoção que eu acho que é uma promoção muito boa uma oportunidade muito boa principalmente aí você que quer aumentar o teu conhecimento no mercado quer ter condições de, de vender mais para o mesmo cliente essa é uma excelente oportunidade tá aqui você tá vendo ó, cursos de mesas resinadas curso de piso líquido é, curso de parede resinadas mesas personalizadas luminária de resina parede de algodão é mu muito muito muito curso por, por um preço tão baixo tá pessoal e eu posso garantir que o curso ele tem qualidade Por que, que eu posso garantir para você que o curso tem qualidade pessoal é um curso com mais de 5.600 alunos conforme você pode ver aqui tá é um curso que ele foi feito é, tanto na teoria mas também tem prática é, ele mostra lá ele fazendo nas obras, isso aqui são depoimentos de alunos que estão fazendo curso e essa promoção é uma promoção por curto tempo, tá? é uma promoção por curto tempo, porque é um curso que tem um valor de R$882,00 e está sendo vendido por apenas R$147,00 então está um valor muito, mas muito barato mesmo, tá? aqui ó, cursos de parede 3D. É, cara, olha só, só de você poder fazer mesas assim, olha que coisa linda, né? É, é, muito bom, mas muito bom mesmo, pessoal. E eu, como não sou bobo, né? Mesmo esses cursos sendo ministrado aqui na La Rock Revestimento, eu resolvi conhecer o curso do Júnior César de perto, tá? Aqui vocês podem ver que eu que eu tô aqui dentro, eu comprei o curso aqui dentro do, do, do, do curso do Júnior César tá aqui ó aqui é dentro do, do curso tá aqui você pode ver pessoal uma coisa bem legal esse aqui é o módulo 1 né aí depois vem o módulo 2 mesas resinadas quando você abre o módulo você vai ver que tem muita coisa dentro desse módulo ó. É, é, é, é muito mas muita coisa tá muita informação muito passo a passo. Sabe? Uma coisa bem feita. Aí você vê que depois tem como fazer a mesa retangular. Modelo de mesa com, com roda de carroça. Mas é um curso muito bom, muito completo. Por um preço muito baixo, pessoal. O preço é muito baixo mesmo. É, pelo, pelo conteúdo que ele tem, ficou um valor muito baixo mesmo, tá? Aqui, ó. Ele tá mostrando aqui, preparando passo a passo, substrato para você fazer a aplicação do porcelanato líquido. Então, eu achei muito bom o curso. Mais uma vez, eu repito, tá? Um ótimo curso para você que pretende aí, é, investir em conhecimento e vender mais para o seu cliente. Então, eu aproveito essa oportunidade para deixar essa dica aí para você, tá? Para você que quer vender mais para o mesmo cliente, essa é uma ótima oportunidade. Só para você ter uma ideia aqui rapidinho, eu estou vendendo uma obra onde era só parede, né? E eu consegui também agregar nesse orçamento também o algodão na parede, tá? A textura líquida, como a gente fala aqui, tá ok? Então fica essa dica aí para você. Tá o link aqui embaixo, tá? Procura o link aí e se inscreva aí nesse curso aí para você aproveitar essa promoção aí, tá bom? Um abraço para você que, como eu, é louco por drywall.